Inscreva-se no canal, clique no sininho, aperte a opção Todas, para receber todos os vídeos, e se puder, ajude o canal com um real por mês, o link está na descrição. Jovem posta foto do pai triste por não vender, e gera onda de solidariedade. Natália Cristina postou foto do pai cabisbaixo por não vender seus salgados, e gerou onda de solidariedade. Texto de Estela Borges, do UOL, em São Paulo, 11 de 3 de 2020. O que era para ser apenas, um desabafo nas redes sociais se transformou numa onda de solidariedade. Natália Cristina, de 16 anos, lamentou no Twitter a tristeza do pai Agrinaldo, 51 anos, pelo fracasso no primeiro dia de vendas de salgados numa praça em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Esse homem da foto é meu pai, homem simples que já tentou de tudo nessa vida. Já foi pedreiro, já tentou ser vereador, já tentou ser famoso, já foi manteiro, e até cobrador de ônibus. Hoje foi nosso primeiro dia na pracinha perto da nossa casa vendendo, e na foto de cima, é ele pensativo por não ter vendido nada hoje, escreveu Natália na rede social. O texto era acompanhado de uma foto do homem, cabisbaixo. Em poucas horas, o tweet viralizou, foram 203 mil curtidas e mais de 92 mil compartilhamentos. Natália disse que não esperava que viralizasse dessa forma. Eu fiquei abismada e agradecida, porque a internet é um lugar onde acontece tanta coisa ruim, que quando acontece alguma coisa boa a gente fica surpreso, explicou a jovem ao Wall. Desempregado há dois meses, Agrinaldo investiu dinheiro da rescisão para montar uma padaria, um antigo sonho mas ele comprou o maquinário errado e só conseguiu produzir e vender salgados e bolos. Para produzir os alimentos, ele conta com a ajuda do genro, que é padeiro. Na última quinta-feira dia 5, ele e Natália montaram uma mesa na Praça do Sossego, mas não venderam nada. Só vendemos um salgado para minha prima. Meu pai ficou muito chateado, os salgados estragam, se você não vende no dia. Ele abaixou a cabeça e ficou triste. Naquela hora... Tirei a foto, relembrou Natália. Os clientes começaram a aparecer um dia depois da postagem, e as vendas explodiram. Segundo a jovem, pessoas de outros países, estão entrando em contato para ajudar. Ela disse que vai criar uma vaquinha online chamada Lanche Solidário, para que quem more longe deposite, o dinheiro e o salgado, seja doado a pessoas em situação de rua. Confira agora a opinião de Yuri Abiasa Costa. O senhor Agrinaldo, pai de Natália, recebeu dinheiro da rescisão, e comprou o maquinário errado para montar sua padaria, e realizar um antigo sonho. Uma das coisas que deveria ter feito, era ter pesquisado sobre maquinários para padaria, pedido ajuda e orientação, ainda mais que seu genro é padeiro, não se sabe, se na época ele já tinha o genro padeiro. O fato é que tudo indica que todo brasileiro tem o sonho de se tornar empreendedor, de ser seu próprio chefe, só que o Brasil vive uma crise econômica constante tem mais de 50 anos, e pelo que se vê, não será nesse, e nem nos próximos anos, que o país sairá dessa crise. Ainda bem que seu Agrinaldo não precisou abrir uma empresa, ter um CNPJ, e ainda bem que a Guarda Municipal, o chamado Rapa, não passou na hora, e levou tudo o que tinha, lembrando que a Guarda Municipal, faz isso seguindo a lei orgânica do município, que geralmente exige uma licença de vendedor ambulante. O Brasil é adulto só no corpo, porque na mente ainda é uma criança. Tipo um gigante retardado de história infantil. O Brasil tem muito o que desenvolver. Mas com alguns políticos que temos, será quase impossível. Muito sucesso para o senhor Agrinaldo, e sua filha Natália.